Tem aqui, aquela caixa legal, né? Não é, gente? Aqui, ó, força. Acima, acima, acima abaixo, ao, ao centro, centro adentro! adentro. Nossa, Ai meu Deus <risos> do céu! <risos> tá. Tá. E aí, okay. vamos lá! Vamos começar o um bate-papo, Tati! Não, pegou um dia. dia! Porque hoje é dia de é pijama! Mais é a primeira vez de pijama! Tati! fala aí um pouco como que a gente se conheceu conta da Sim, nossa história a gente a Roberta tá meio verdade que a gente tá eu estava em uma aula de luta e conheci uma maravilha não a gente estava na gente, aula de boxe tá ela. meio conversando mais papo no começo e ficou com uma outra. como que é a nossa amizade onde é, que a, a gente, gente vai o que que a gente faz ah, eu não na fui... na data codinha. almoçar, né? Che vem almoçar. mas a gente cozinha, ela me ajuda a cozinhar. Uhum. A gente bebe às vezes. Bebe, né? assim, é, bebe. <risos> é a baba. Mas a gente não tá caindo, né? De gente. fim de semana, só para dar uma alegradinha, só uma alegradinha, também né, gente? É. E aí, você pode beber ou não? As Pode. Posso. Beber Posso. Pode Posso beber sim, problema. Vida gente. normal, vai porque então, alguém dança. na verdade, me contou. eu não conto, eu não conto tomar. E daí eu curto. A pessoa não curtia você tomar? É. Oxi! E daí no dia a dia, como que é? A gente se, se, liga. Oh, se liga, conversa, como uma, uma, uma reuniãozinha. Uma reuniãozinha. Tá um te adora, gente. Um, adora, adora, um café no Starbucks, um box. Starbucks, <risos> patrocina a tarde. Vamos, e como é que a língua, assim? Você tem... A língua tem um pouco de dificuldade, que é bem inglês, né? Tem posso fazer. Mas vai. você se vira. Me vira. E você vai lá, você paga tudo sozinha, pede Pega sozinha. Pede sozinha. Gente, tô de meu prova. Bem sozinha. Vamos falar que aqui, pelo inglês, fácil, gente, Maria, minha amiga, diz fora, fora isso, dá para o inglês. Aqui, <risos> a paga é espanhol. Eu Faz acho isso? que a maior dificuldade da Tati, né Tati? É. Não é. A, língua. a vergonha, não. Vem, você não tenho. tem vergonha, você é. vai. Olha aí, então, olha lá, e Caio! É... O problema é a língua, é, mas língua. tá fazendo aula já. Aí, uma coisa que eu tenho na que é o E, que também tem senhinho Ela sei nasceu em mas não fala nada em espanhol. Só um pouquinho de português, né? Mas você usa o que tiver, mas você fala... Tiver. Que o que Mímica, se for. Google, trator, e assim é. oh, eu adoro que é doutor, mas tu não tá no amor. Que fofinha! É amor. Que fofinha, meu Deus! Eu adoro o Google. Não, não, não, não. Vai patrocinar gente, vai, gente. Patrocina, esse vídeo né? não é patrocinado, cara. Tá? Só que a gente ama também. E se quiser ser patrocinado, é só falar com os nossos produtores. Ah, e que né? Vários, inclusive. Vários. <risos> tá Mas fala aí, ah. Tati. É... Ah, você. O que você curte fazer aqui em Miami? Pode fazer Moiá com a Mano E também, <risos> lógico. Fazer novos amigos. <risos> tá bom então entrar, vocês. <risos> e você vai muito pra balada aqui? Aqui em Miami tem muita festa, né? Tem. Eu vou aos eventos. você pega balada às vocês... vezes? Pego. Com quem você vai daí? Com meus amigos. Seu namorado gosta de balada? Gosto, gente. Ó, tem nada. Ok, imaginei... mas aí... Depois de mim, minutos, minutos que fica em Eu entendo. Amiga. Você é muito vaidosa, né? Assim, então, gente, eu realmente não conhecia alguém tão Nossa, vaidoso é assim, né? A gente gosta muito, eu e a Beto a gente discuta, a gente gosta muito de maquiagem, mas assim, a Tati, <risos> ela, ela vai no salão toda semana, ela precisa Ai, fazer gente. a unha, a toda unha toda toda mostra semana, a unha. O pé não, no pé, no pé. Mas assim, o cabelo, sabe, vai sair, ela leva uma mala enorme de maquiagem, você gosta Não, Não, que... não Eu não gosto. Mas por que que você acha que... Por que, que você decidiu que você queria ser blogueira, assim, blogueira? Tá da onde veio essa vontade? Não. Na, na verdade, eu sou atriz. Ah, eu escrevi uma peça família nos meus olhos. E... Was... Por mim. Escrita e encenada por você. Isso mesmo. E foi na, na, a primeira que eu entrei em New York no Off of Broadway Então, tá mais do que isso? É muito ah, muito, muito Aí me fala uma coisa Pera. Como que veio a vontade de, de atriz ser blogueira? Porque se eu vou mais o que eu faço mostrar um pouco como atriz como blogueira também e, e... não dando pernas tá hum. Então, por trás do... Do papel de blogueira, você tem uma causa, é isso? Tem uma causa. Fala um pouquinho mais dessa essa causa é a gente. É uma uma meta social. Logo é ser diferente, Ser diferente é normal. Um e fala um pouquinho mais do seu trabalho na ONG. O que você faz, Não, pra ajudar quem? Não pra ajudar essa causa. E minha vida já é. Então, assim, tudo que eu faço, eu gosto hoje ajudar. O meu público. Mas é, o que, que você acha assim das pessoas que acham que uma pessoa com síndrome de Down não pode ter uma vida que elas julgam normal, assim? Você nunca julgam isso, viu gente? Não é legal. Porque eu não tenho um que eu quero fazer, eu vou lavar atrás. Eu nunca enjo minhas, minhas coisas. Então pra você um não, não é um não. É um obstáculo. Depende eu também não quero confundir ninguém também, né? É uma sim. coisa. Mas não, é um, uma coisa gradual que eu fazer, aí sim. Tá certo. E você acha que isso é normal? Assim, andando na rua, duas coisas, não, você sente um sei. olhar diferente? Um olhar um pouco também, viu? Você percebe? E eu fica sim. como com esse olhar? Tipo tô, tipo, tô nem aí, tô nem aí. É. Mas você um dia já se sentiu triste com isso? Já. Você teve que aprender a lidar com isso? Uhum. O que, que você falaria pra essas pessoas hoje? Gente, não faça isso. Você coloca na minha olhada pra pessoas. Você poderia se apontar desse jeito? Eu não. Aqui você quer saber de vocês? Eu tenho que saber. Eu sou eu. Eu mais eu. Não é, meninas? Tá certo? Arrasou. Valeu. Muito, Muito bom. E o animal? Cachorro. Pato. Eu quero ir. pato. Pato? Por que pato? Um ator. Melhor de capa. Ok, uma cidade que você ama. Near we É que eu pensei em várias. Não. Fala uma. Fala Mas eu amo. É. Eu amo onde eu moro. Um lugar que você gostaria de conhecer, que ainda não conheceu. Itália. Olha, Lindwood, tapete é meio esquecido. <risos> Vocês ficariam sem cantar ou sem dançar? Sem cantar, já não canto. <risos> Nem eu canto mesmo. Ah, não! Né? Canta um pouquinho aí, vai. É só a ah, hora de tá. enviar. Vamos lá. Vou ditar. tarde. vou testar. Tava morrendo de saudade. Mas no espelho, acabou <risos> batom. <risos> uma comida comida japonês barbecue ah americana comida a bandeja comidas não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não Minha, comida, não um ídolo, minha mãe. Hum. não Você Alguém que não é Minha, é minha mãe, tá. Você se não, não. Olha mesmo com meus amigos, acho que eu não entende Filmes, de comédia ou ação? Comédia. Comédia. Terror ou romance? Romance. E uma animação, um desenho você assistiu? Que você gostou muito? Dog Funny. Ah. Pijama? Que... Tem poça? oh gente. Me... Eu estou uma faixa de pijama. É a minha primeira vez, eu nunca fiz pijama, estou aqui em casa de uma amiga, domingo aqui com ela, estou fazendo umas perguntas, vou muitas coisas muito legais, interessadas. e é a primeira vez minha. Estou gostando muito disso de para falar para vocês e curtir o meu canal.